Ontem nos cinemas Então vamos começar, eu comprei com o Paulo algumas raridades e eu recebi aqui, então a gente vai abrir juntos Inclusive eu deixei o endereço da, da loja dele aqui na descrição desse vídeo A compra não foi muito grande pessoal, eu comprei alguns filmes assim meio que escolhidos a dedo e que realmente estava com alguma dificuldade de encontrar. Diz que são filmes em DVD e já tem algum tempo de lançamento. Então vamos abrir aqui, aqui juntos no pacote. Me Enviou bem direitinho, bem legal a embalagem, bem embaladinho. E na verdade, pessoal, eu acabo esquecendo o que, que eu compro. Aí eu vou recebendo, a gente vai abrindo juntos e a gente tem essa surpresa juntos. Vamos ver aqui o que são. Com certeza são só DVDs me parece. Eu acho que não tem nenhum título de Blu-ray. É, exatamente não tem títulos de Blu-ray. Vamos ver aqui. Muito bem embalado, inclusive. Eu já fiz algumas compras com ele. E tá aqui o filme... Opa! Ele me mandou brindes! Olha só! Valeu, Paulo! Vamos ver aqui os brindes que ele me mandou nessa embalagem são mini posters aqui vamos ver vamos abrir aqui juntos a gente sempre tem uma surpresinha quando ganha brindes olha só que legal originais olha só um poster de 007 contra Spain Spectre. aqui o pôster de cinema da da rede cinema nem é de cinema não é de rede nenhuma, é só um mini pôster, valeu, obrigado Paulo pelo brinde, e me mandou também aqui, provavelmente de um ponto de venda, do Shazam, inclusive eu tenho esse filme aqui em Blu-ray, aqui na coleção, muito legal, valeu Paulo, muito legal, com certeza vou guardar aqui, ó, ele mandou também um, um recadinho aqui da Alternativa Produções e Decorações, que é a loja dele, que eu deixei aqui embaixo na descrição. Podem dar uma olhada lá, que os preços deles são ótimos, ele tem muita coisa legal, uh, varia entre filmes e pôsteres e coisas relacionadas a cinema. São três DVDs escolhidos a dedo, pessoal, muito bem embalados. Inclusive, o primeiro deles, que eu tenho inclusive em VHS, e agora vou ter esse em DVD, é o do Benny Ju, com Jun com o johnny depp daquela da coletânea da flash star que lançou alguns filmes da mgm com esse selo todos têm esse padrão aqui em cima de, de clássicos da mgm esse filme aqui como eu falei tem apenas em vhs e comprei aqui com o paulo a versão em dvd vamos ver aqui juntos o disquinho aqui show de bola johnny depp uh, o próximo filme aqui que veio esse aqui vou deixar por último que é bem raro esse aqui, pessoal, que ainda tá lacrado, ele me vendeu o volume 3 da coleção da Disney Pixar dos Curtas da Disney. Eu vou deixar aqui em cima no card os presentes que a Carol me deu, que inclusive ela me deu os dois primeiros volumes dessa coleção, e agora eu tô com o um terceiro para me fechar a minha coleção dos Curtas da Disney. Inclusive esse aqui DVD foi lá, tá lacrado ainda. Então, lógico, vamos abrir juntos. Para eu mostrar para vocês uh, o conteúdo, no caso o DVD que Disney é sempre Disney, né, pessoal. Disney sempre bem-vindo nas coleções já que não se fabrica mais. Vamos ver aqui, não vem encarte, não vem nada, só o disco com o a nomenclatura, né? Pixar Short Films Volume 3, que são os curtas da Pixar Disney Pixar Studios e por último mas não menos importante uma raridade aqui para a época que foi lançado inclusive e foi bem legal essa edição o DVD do Hulk com essa capa maravilhosa metalizada é, foi assim que foi lançado com esse estojo verde pessoal olha só que legal vou mostrar aqui no verso uma edição dupla é uma edição especial recheadíssima de extras e com essa capa metalizada, que é show de bola, um espetáculo à parte, muito legal. E vamos abrir aqui por dentro e ver os discos aqui. O disco 1, um, que é o filme, todo verde assim, que legal isso aqui. E o disco número 2, com os extras. E ainda veio esse encartezinho aqui dentro da Universal, falando sobre os, o filme A Lista de Schindler, que foi lançado junto juntamente da época do lançamento deste DVD aqui embaixo uh, novamente obrigado pelos brindes Paulo deixei aqui embaixo o link para a loja do Paulo na Shopee e é isso pessoal O que vocês acharam dessa pequena mas valiosa compra que eu fiz coloque aqui embaixo nos comentários e caso você não seja ainda inscrito aqui no canal clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição